Aí pessoal, olha que função legal no i30 que ele tem aqui também, ó. dá uma olhada, uma funçãozinha legal, quer ver? O desligamento automático do farol, acabei de chegar, o carro tá ligado, ó, pode ver ali, o RPM ali, ó. o carro tá ligado. Ó. Desliguei o ar condicionado, vou desligar aqui o ventilador. Pronto, o carro tá ligado O farol aqui, ó Tá na posição aqui, o farol baixo ligado Tá? Eu vou desligar o veículo Ele vai apagar o farol sozinho, vou desligar Pronto, tirei a chave do carro Vamos lá ver o farol Lanterna acesa, não sei se dá para pegar aí, ó. lanterna tá acesa, ó. farol baixo, farol baixo acesa, vai passar alguns segundos, ele vai desligar sozinho, então se você sair do carro, desligar, esquecer ligado, ó. já desligou, está vendo, ele desliga o farol baixo, automaticamente a funçãozinha de desligamento automático do farol muito legal do Hyundai 30 beleza pessoal você gostou do vídeo da dica deixa o like deixa um, um joinha aí para nós para ajudar o canal por gentileza inscreve -se no canal tá bom muito obrigado um abraço a todos